Como é que isto se faz? Ah, isto não dá. Relove, uma iniciativa que dá uma segunda vida aos seus aparelhos eletrónicos e os oferece. É que é mais possível. Não há mais não.